E eu me quero Meteorinha Moura da União. Tenho 60 anos, eu moro aqui nessa comunidade de grande. E me sinto muito bem. E, hum. e eu gosto tanto daqui. Não sei Aqui eu pranto, eu escolho, viu do que eu pranto. E, e aqui sempre uso fazer uma, uma setinha, eu sou vizinho e eu aqui mesmo, faço a dia de, de, de sonjão, 24 de, de junho. Gente ruim toda a família, Vem o terço, de primeiro ele fazia, o Maria. Mas agora em ter errado o terço, mãe vou continuar, é, ainda, e ainda a gente faz, ainda, como é é na chegada do Divino, que a chega em casa, chega tudo esse uma festinha que a gente tem é que aqui, faz, a gente come um cafezinho almoço, tudo natural mesmo daqui, Ele faz de voo, tudo aqui. Antigamente, a bandeira do Divino saía para correr a bandeira, o nosso Santo querido saiu para correr a bandeira, era começo de mês de maio, corriu a bandeira do Divino. O mês todo deles correr a bandeira. Quando ele saiu para levar, que levavam até um certo local, eles tinham que levar um pouco daquelas mercadorias que ganhava que a, que a bandeira passa para a festa, de, para a festa do mês de julho do, do Espírito Santo ele levava um pouco daquela carga que, que eles ganhavam, era leitoa, era galinha, era peru, era de todo um pouco. eles Era arroz, feijão, tudo quanto era mercadoria que tirava, se tiravam da própria terra. Aí eles faziam uma doação para levar para a festas, para ajudar na festas do Divino Espírito Santo. E aí é onde eles passavam nas casas da gente, quando havia uma promessa de, de, de passar de cantoria, aí vinha o tio Mora, descia lá do rio Pardo e vinha com a canoa da bandeira, acompanhando a canoa da bandeira, do Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade, que eram as duas, as duas, as duas bandeiras que, que era corrido, que era o Espírito Santo e a Santíssima Trindade. E era muito bonita. Quando chegava na, no incluso da água do rio Pardo, Aonde é o incluso da água da Ribeira e do Rio Pardo, ali as duas bandeiras se encontravam e desciam. Aí era de cantoria, que aí, naquela casa que era uma promessa, que fazia um pedido e recebia aquela graça, então, aí fazia a cantoria da bandeira. Hoje, é, até uns tempos atrás também, deram continuidade, mas já não era mais como era antigamente. como era antigamente, já não, não correu mais como era antigamente. Hoje ainda a bandeira passa nas nossas casas e a gente hospeda da mesma forma. Pega a bandeira, vem de cantoria, a gente leva para dentro de casa. Dá um tempinho ali que eles cantam. Daí a gente pega, guarda um pouquinho a bandeira, daí ela pega a sua oferta depois, a gente dá a oferta dela, as prenda, por exemplo. E daí vai para outras casas. Isso ainda está continuando. Não é igual antigamente, mas está dando continuidade. Agora é a própria comunidade que corre, já não é mais antigamente que os aferos cobravam para cobravam correr a bandeira. Hoje não, hoje é gratuitamente. E aí, nesses casos, eles levavam rapadura de prenda, farinha de mandioca de prenda, quando as pessoas faziam, que era uma coisa que nós fazia. A rapadura, nós não adoçávamos café com açúcar, açúcar era só para remédio. A farinha de mandioca que nós fazia também, e até hoje a gente faz, mas é mais pouco agora, também era o costeio da casa, para o uso, uso da família. E daí, dando, isso ainda a gente ainda faz, alguma ainda, coisa dessas, dessas, dessas atividades ainda faz. E a minha festa do Sangão continua ainda. Me então, encontro, encontro e eu viver, porque agora eu fiquei sem meu pai, com minha mãe, só com o irmão, mas meu irmão, minha cunhada, sempre me ajuda E encontro e eu viver a minha festa eu faço, se Deus quiser. Eu macho, né? Ela masco, faço fogueira, pensamos o terço, queima um fogo. Tudo isso sempre sai ainda. Graças a Deus. Eu tô velhinha, mas eu quero ver que tô em frente. Sobre alguma coisa que a gente lembra, que foi de coisas diferentes, que parece ser de outro planeta, mas sei lá. Eu teve um tempo que eu era... Eu tinha meus, meus, 14, meus 13, 14 anos, eu lembro que... Eu tive uma visão na minha, na, minha, na minha vista. Eu vi que eu estava dormindo e antes de eu ver isso eu não cheguei a conhecer o meu pai. Eu não cheguei a conhecer o meu pai. Meu pai morreu, eu era criança. Daí eu pedi para minha madrinha um dia, pedi para minha madrinha que eu queria fazer um... Ela disse que meu pai era muito bonito. E eu queria, tive aquela vontade de ver o meu pai. Aí eu pedi que eu queria ver ele. Daí minha madrinha disse assim, olha, meu pai já tinha morrido. Aí minha madrinha disse assim, olha, iracema não seja boba de pedir para seu pai aparecer para você, porque quem já morreu já não é mais como a gente que está vivo. É diferente, vem diferente, em forma diferente. Aí eu, eu já não sei, eu não sei não queria ver. Passou, passou, passou uns tempos, passou uns tempos, daí, quando foi um dia, eu deitei na cama à noite, dormi, e cheguei a dormir, daí os meus, meus, meus primos, meus, meus pais de criação, é, dormiram tudo, e depois eu me acordei. Quando eu me acordei, eu vi um barulhinho, parecia uma lata que estava batendo fora da, por fora da parede da casa, por fora. Daí eu vi aquele batidinho, aquele batidinho entrou dentro de casa. Quando chegou dentro de casa, ele fez, fez um, um gesto de que foi uma pessoa que, que chegou a pé no, no bardame da casa. Daí início eu vi que trariou a cama dos meus antepassados e, e aquela, aquele, aquele negócio passou bem, ficou bem parado na, na, na porta da casa, da onde estava a minha cama, de repente pegou e. Eu, eu Quando eu vi que me amorteceu, que eu não pude puxar mais a coberta, não pude me cobrir, daí eu fiquei paralisado ali, só que eu pensei comigo, falei, nossa, é a arma que tá vindo, que a Matinha falava, cai de alma. Que <risos> daí eu peguei e fechei meus olhos, fechei meus olhos bem fechado para mim não olhar o que que era. Só que aquilo passou rentinha a minha cama, passou rente a minha cama e ficou de lado, do lado dos pés, para me olhar pro meu lado. Eu achei que era o meu pai. Só que eu não resisti, eu não, não conheci não, não, não, não, não conseguia abrir o olho para mim pra mim ver ele. Mas só que daí eu passei assim, um, um medo, um medo muito grande. E depois eu não quis, depois eu renunciei, falei, ah, eu não quero mais ver isso, não quero, não quero. E quando, eu, quando eu vendo aquele tava ali parado, parece que ele quis que eu olhasse ele. Só que quando eu, quando eu abri o olho para mim ver, a luzinha apagou, aquela luz apagou, que ele veio no claro. Só então, que até hoje eu fico pensando assim, eu não quero mais ver esse tipo de coisa. <risos>